Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar tá explicando a vocês como trocar é, o carvão O carvãozinho, né? Dessa furadeira que é uma, uma Black and Deck, tá? Black Deck modelo, modelo BH 90 BR Mas serve para a maioria delas, tá? Inclusive para a Black and Deck também serve é, Vocês observam que isso aqui é um carvãozinho que já está bem gasto Tá? E o carvãozinho dessa dessa furadeira, eles costumam ter uma cavidade bem aqui, ó. Não sei se está dando para vocês ver aí, aí, ó. Tem uma cavidadezinha, tá vendo um quadrado bem no meio. Isso aqui é para segurar o suporte, uma molinha que tem para ela não correr e sair da posição, tá bom? Então vamos lá. Para você abrir isso aqui, pessoal, só precisa de uma, precisa ter apenas uma chave de fenda, tá? É, normalmente é a Philips, como vocês estão vendo aqui, ó. é Philips, tá? O modelo Philips, mas serve, outro modelinho também serve, tá? Ó, entendeu? Uma chave de fenda comum também serve, tá certo? Vamos lá então? No caso desse modelo aqui, pessoal... No caso desse modelo, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parafusos, porque tem um aqui dentro, tá? Vocês tiram essa canopinha aqui, ó. Ela é de encaixe, tá? Vocês fazem assim, puxa, ó. É de encaixe. Cuidado para não quebrar esse suporte, tá? Ele tem um suportezinho aqui, ó. Ela tem esse suporte aqui, então cuidado para não quebrar. São quatro suportes. Cuidado para não quebrar na hora de tirar, tá? Tá? E ela tem um aqui dentro, como vocês estão vendo. Então são sete parafusos no total. Eu falei que esse parafuso aqui é Phillips, mas na verdade ele não é um Phillips. Porém, ele, a chave, essa chave de fenda comum dá para abrir, porque ele tem um corte largo na cabeça do parafuso que dá, permite a gente usar uma chave de fenda comum. Mas ele na realidade não, é uma, não chega a ser um Phillips, Tá? É um outro tipo de chave que eu esqueci agora, não sei se é chave torque, chave torque também não é. É um outro tipo de chave, modelo novo que eles lançaram agora aí. E eu não sei dizer o nome desse, desse jogo de chave, mas isso não importa. O que importa é que a chave de fenda comum dá pra, dá pra abrir, tá certo? A gente observa que ele já, todos os parafusos já soltaram. Bom pessoal, soltou, né? A partir de, daqui agora a gente só tem que tomar cuidado com essa engrenagem aqui, ó, tá? Essa engrenagem aqui ela solta, então pra gente tomar cuidado para não virar de ponta cabeça e soltar a engrenagem, tá? Eu quero frisar aqui para vocês o seguinte, o... esse carvão dela fica aqui, ó, é uma parte bem delicada, Aqui, ó. Fica um aqui, tá? Não sei se tá dando para você ver aqui embaixo. Bem aqui, aqui embaixo, ó. E o outro aqui, ó. Tá? Inclusive esse daqui a molinha até soltou. Nós vamos tirar ele agora. para fazer um reparo nele, tá? Porque esse carvão aqui é novo. Porém, eu comprei ele sem... Sem esse corte, eu tive que fazer esse corte aqui. Esse corte não está legal. Vou ter que fazer novamente. Eu vou refazer esse corte aqui para que ele sirva. Então para colocar a gente coloca ele aqui no lugar, ele é quadradinho, empurra até o final, puxa a molinha, tem que puxar a molinha, a molinha está presa aqui dentro, e essa molinha aqui é que vai prender ele, tá pessoal, a gente coloca ele aqui no lugar, e essa molinha aqui é que vai vir aqui em cima dele aqui, ó, e prender. Então vocês estão observando que aqui a molinha está presa e ele já está no lugar essa molinha que força ele contra aqui contra o essa molinha aqui que faz com que o carvão seja empurrado o rolamento aqui tá esse daqui esse de baixo aqui é a mesma coisa a gente empurra a molinha para trás tá o de baixo é um pouquinho mais complicado, porque tem essa peça aqui, a gente tem que levantar essa peça com cuidado para não soltar a fiação, né? É, empurra a molinha para trás, então a molinha aqui, ó, você empurra ela para trás, assim levanta e tira o carvão que está aqui dentro, Tá? Para colocar a mesma coisa, a gente empurra ele para trás, tá? Puxa a molinha e empurra até o local. Nós não vamos colocar isso aqui agora antes de testar. Tá bom? Vamos testar primeiro. Então, tá funcionando, tá bem. É isso aí. Valeu, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. esse aqui foi a troca do carvão, desse, dessa... Black Decker, modelo BH90BR. Valeu, um abraço. Não esqueça, se gostar do perfil do canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber aviso de novos vídeos. Não esqueça do seu like. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E na medida do possível, nós vamos responder. Um abraço, até a próxima.